Aperta o play ah, E quem quer uma batalha pesada, violenta, sangrenta É mão pro alto e grita O seu crânio Vai O beat do oitavo anjo, mandaram aqui na casa E hoje o um anjo caído vai voar com novas asas oh. É isso que você tem que entender aqui nesse mérito Aqui tá o um dois gordos, desse lado o um dois cérebro oh. É sério pro, aqui você celebro com certeza Esse cara com certeza na base eu te encerro Você entendeu que nessa vida você tomba A peita do Bronx vai agora, segura a bronca oh. isso Assim é é Ganhado do ser parceiro, você só utilidade Porque eu dois gorda que tá de pose Um eu matei ano passado, o outro eu vou matar hoje Cê é louco, truta que aqui, solta DJ, segura não E mata, e mata ele, e mata ele, e mata ele é diferente ano passado, cê saca que não ganhou, até porque cê chegou no Face em terceiro, cê falou. Não sei se você já lembra, a te desmembra, até porque nessa pegada cê não manja não. Cê fala que seu dois cerebrou puxarão de o Zuno e eu parto no seu sete coração. Então aqui cê já vai morrer, não sabe gruda, daqui não vai ter lugar pro cê correr, até porque... Que cê vai me dar bronca É diferente, vim te mata E olha, vem a, a tronca Pô, só pra você sacar É diferente, não desmato Mas eu vim pra te matar Uou. Então é isso, família vocês ouviram? Vocês sabem como funciona Pela ordem de rima Barulho para Gu Uou. Barulho para Dois Gordo 1 um a 0, Gu Dois Gordo terminou Dois Gordo volta DJ, solta tá nós Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Não vai ter bronca não Até porque na batalha já mando tudo Deus ajuda quem do madruga já toma cascudo Só pra você sacar Que aqui eu já mando um salve diferente Seu Se madruga, mas minhas rimas que são chave Só pra você sacar Não vai aguentar até porque de passado Isso já ficou, você pode parar Não vai matar hoje você sacar, na moral é outra que acontece, já passa no jornal. Cê tem que sacar, não vai ter chance, não vai ser reprise. Essa aqui agora é minha revanche. Oh. E mano, aqui cê só é fraco 1 um a 0 pro C. Mas hoje agora que eu empato. Oh. Ai ai ai, oi oi. Sorta DJ, sem demora. Tem resposta do outro lado. Guna, voz. Se batem, se vai. Isso é bem comum. Gustavo é sangue frio, nem sabia que eu tinha um. Então fica na sua, meu chegado. E com certeza hoje nessa base você é descartado. Por quê? Entende essa parada? Você fala de chaves no flogado, você é uma pipipiada. É isso que eu falo no momento. você sabe nessa fita, com certeza aqui no departamento. Por quê? Você é um demente. você fala desmembrado, Steve Hawk. Eu só preciso da minha mente nessa fita, aqui né disfarçado? Porque eu faço o bagulho pegar fogo. Você fala de empate parça, mas empata não é ganhar jogo. Oh, terceiro, terceiro, terceiro, terceiro. Não, já não vai rolar. Pode esquecer. Não vai rolar não. Pelo amor de Deus, 40 minutos depois vocês pedem terceiro. Aí, pela ordem, Barulho para dois, Gordo. Oh. Oh. Barulho para gol Pesadão, voladão, freestyle no campeão com DJ, solta aquela pra nós, solta pra nós! E aí rapaziada? Fica aí, não vai embora não! Isso é a batalha central, na moral! Isso é a batalha central! E na moral! Isso é a batalha central. A humildade é a essência, o respeito é fundamental, na moral! E na moral, e a humildade é a essência, o respeito é fundamental Respeito é fundamental, então pode falar com certeza nessa rima nós chega pra colar Máximo respeito, dois gordos, cê sabe que se é monstro E com certeza nessa vida nós chega em constro Desde as antigas cê cola, busca essa vitória Mas você faz tempo que vive os dias de glória Você é muito mais que uma derrota E com certeza isso nunca é motivo de chacota. É, realmente mereço os dias de glória Até porque nós chega e representa Vitória. Comemora os dias de glória, honrando os dias de luta. Seja tá ligado, nós chega e não dá tá vexame. Só no sagrado, no estilo já tá dame. É dois moleque brabo e nós chega e arruma a treta. É dois moleque brabo graduado já, faixa preta. Seja tá ligado, nós já cheguei e honra farda, tipo treta. Vai nós, tão, na tarde. Graduado, acho, vai preta. Olha que treta, é tipo o jiu-jitsu Então na faixa vermelha Bagulho é muito louco, com certeza que em braços Os moleque é sobrevivente, estilo faixa de caça. Mas isso mano que relembra até do chorão E com certeza tem que ter a comunicação Porque o bagulho é louco, o caminho fica estreito Mas máximo moleque com certeza não respeita Enamorão, isso é a e isso é a o respeito é fundamental na moral. Isso é a batalha central na moral. Isso é a batalha central moral. Isso é a batalha central. Amizade, é é o respeito é fundamental.